A gente tem colocado em todas as sessões em diálogo com os servidores, participando das manifestações, das mobilizações dos servidores, para que esse veto fosse derrubado no dia de hoje. Então, acho que é uma vitória dos servidores e das servidoras. Essa reforma da Previdência, que foi aprovada pelo governo, ela é pior, mais cruel que a reforma da Previdência do governo Bolsonaro no sentido da alíquota e como essa alíquota é aplicada no salário dos servidores do DF. E mais, muitas vezes, parte da população tem uma visão preconceituosa de quem são os nossos servidores públicos, mas o salário do servidor público médio aqui do Distrito Federal, que a grande maioria é um salário baixo, que há muito tempo não tem reajuste, é há seis anos congelado os nossos salários. Eu falo que eu sou servidor do GDF, sou assistente social de carreira do Sistema Sócio educativo, meus colegas sabem, o salário congelado e agora um aumento de alíquota que vai ter um impacto enorme principalmente nos aposentados, o um impacto que não era esperado, as pessoas já estão endividadas. Então, o que nós fizemos hoje aqui não foi salvar a pátria, o que nós fizemos foi amenizar, amenizar por dois meses para que essa alíquota só seja aplicada a partir de janeiro do ano que vem. Então, essa reforma é um escracho contra o servidor público, tem uma série de medidas desse governo, que é um ataque direto aos servidores públicos da nossa cidade. Nós temos que fazer muito mais, inclusive mudar essas regras previdenciárias no sentido de garantir uma condição melhor para os servidores. E mais, garantir também o pagamento da terceira parcela ou algum tipo de acordo salarial com o conjunto dos nossos servidores e servidoras. Não dá para o DF continuar nessa condição precária dos serviços públicos. Nós estamos num governo que virou as costas para os servidores públicos da cidade. Um governo que falou, falou, falou na campanha que ia valorizar os servidores e abandonou os servidores da cidade. Não há confiança do conjunto dos servidores e servidoras públicas dessa cidade com esse governo. Então, eu queria saudar Agradecer aos meus colegas, às colegas que ficaram no plenário hoje, que batalharam, muitos outros e outras também nas suas categorias, que batalharam para que esse veto fosse derrubado e hoje nós conquistamos, há duas penas, que esse quórum hoje não foi fácil aqui, mas conquistamos a derrubada desse veto. Obrigado, presidente. Força para a luta dos nossos servidores e servidoras da cidade.